Olá e um ótimo dia para você. Seja bem-vindo essa quarta-feira e também na nossa edição do Alerta Brasil. Confira o que é destaque na nossa edição de hoje. terror durante a madrugada. Em Bauru, no interior de São Paulo, bandidos explodem agências bancárias. Teve troca de tiros com a polícia e os criminosos usaram pelo menos 10 carros. Ainda hoje, os detalhes desse caso. E tem muito mais aqui no Alerta Brasil. Tragédia para uma família. Criança de dois anos morre asfixiada dentro de um carro. O menino de dois anos entrou no veículo sozinho com uma caixa de fósforo. A reportagem completa ainda hoje. E claro que antes das notícias, eu vou te falar como fica o tempo e também o trânsito. Vamos ao vivo para a Avenida paulista, o céu tá mais bonito aí comparado com o de ontem, mas tá frio, nesse momento 12 graus, a máxima prevista é de 17, saia de casa muito bem agasalhado vai ser um dia frio na capital paulista e como você tá vendo aí, céu nublado com possibilidade de garoa, teve agora no comecinho do dia e ela volta à noite e agora no trânsito a gente vai pra marginal Tietê, nesse momento 105 quilômetros de lentidão, principalmente na região sul, atenção pro rodízio de placas, hoje com os finais 5 e 6 e no metrô as linhas estão operando normalmente, assim como nos trens. E agora a gente corre pro nosso portal para reset para saber o que tá bombando por lá. Joga na tela para eu poder comentar. A gente começa com tragédia no Twitter e aqui no Brasil. Quase 40 pessoas arriscaram a vida para salvar peças do Museu Nacional. E ainda lá no Twitter, fragmentos de crânio achados em museu pode ser de Luzia. Claro que tá todo mundo trabalhando para tentar encontrar tudo que foi perdido, que quase virou cinza para tentar restaurar o Museu Nacional do Rio de Janeiro. E a gente ainda lá no Twitter, a proteção contra-incêndio no Museu de História Natural de Paris. Está em um panorama muito diferente, um museu que nós temos a aprender e muito com ele. E descendo lá para o Google, top 10, veja os maiores públicos do Brasileirão 2018, após 22 rodadas. E lá no Facebook, vídeo mostra estragos do tufão Jeb que matou ao menos seis pessoas no Japão. Muito, muito violento. E lá no Twitter, traficante que teria fornecido drogas para a cantora pop Demi Lovato, não será investigado. Quer saber por que isso tudo, então, corre para o nosso portal, que está tudo na íntegra, para você começar essa quarta-feira muito bem informado. E agora a gente já vai para o assunto da nossa enquete, que hoje é o bullying nas escolas. Uma adolescente fugiu de casa depois de passar por humilhações na escola onde estudava. A direção já tinha sido avisada, mas os estudantes continuavam humilhando essa garota. E a nossa pergunta hoje é muito simples. Por que o bullying continua acontecendo nas escolas? A culpa é da criação dada pelos pais ou então falta de punição nos colégios? O WhatsApp já está na tela manda o seu recado que a gente vai mostrar daqui a pouco a reportagem completa. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Agora o Alerta Brasil faz um rápido intervalo, não sai daí, pega o seu café, que daqui a pouco eu estou de volta para, claro, te deixar muito bem informado.